manutenção na minha planta sem ter que mudar ela de vaso, sem agredir as suas raízes. Beleza meu povo? Bem-vindo ao canal Plante Comigo, se você é novo por aqui, meu nome é Cláudio e hoje nós vamos falar aqui como né, você dá manutenção aí nos seus vasos pequenos, isso aqui é uma muda de jambro que tem mais ou menos um ano, que está plantada aqui nesse vaso, só que eu quero dar manutenção nesse solo, nessa terra, que ela já está bem fraca, né, aqui os nutrientes, a planta já começa a queimar, só que eu não quero ainda mudar ela de vaso, ela não está saindo raiz aqui embaixo, então eu ainda posso manter ela aqui nesse vaso, mas eu preciso de dar essa manutenção é, nessa planta, essa muda, eu dei uma curvatura nela aqui, utilizando um arame. Também já vou estar tirando esse arame. Ele já começou a marcar essa planta. E eu não quero que ele marca, né, essa planta. Então eu vou estar retirando aqui esse arame aonde eu fiz essa curvatura aqui nessa planta, dá para você ver. Então ficou uma, um mini, né, pré-bolsaia aí. Mas nós vamos dar manutenção aqui nessa planta, retirando, né, essa terra aqui. Não ela toda, tirando aqui 90% dela e colocando uma nova, um novo substrato aqui enriquecido. O que que nós vamos usar? Nós vamos usar essa terra vegetal aqui, ó. Essa terra vegetal, tem até um besorrinho aqui, ó, uma largatinha. é... Essa terra vegetal ela é produzida aqui no meu viveiro, eu vou estar tá fazendo um vídeo ensinando você a pegar sua terra bruta que você tem aí no seu jardim, que você retira, joga fora e compra terra vegetal para melhorar seu solo, você não precisa fazer isso, você pode melhorar seu solo aí usando a própria terra aí do seu jardim e eu vou estar tá fazendo um vídeo aqui, eu acredito que o próximo vídeo falando como você fazer... Essa terra vegetal aqui para você pôr na sua planta. Além dessa terra vegetal, nós vamos estar utilizando aqui o Bokashi. O Bokashi é um rico né? É, adubo usado aí no Japão há muitos e muitos anos. E eu ensino a fazer esse Bokashi aqui no nosso canal. Vou estar deixando o link desse vídeo, onde eu ensino a fazer esse Bokashi. Aqui no primeiro comentário desse vídeo. Para que você possa fazer esse bocacho. Então, esse bocacho aqui, você poderia simplesmente, se você não tiver terra vegetal, não tiver tempo para fazer essa manutenção que nós vamos fazer aqui, você pode simplesmente tirar um pouco dessa terra aqui, né? Tirar um pouco dessa terra e colocar esse bocacho que você já consegue dar aí uma sobrecarga de alimento para a sua planta. Mas você pode estar retirando também essa terra para você dar uma manutenção melhor aí na sua planta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é que tem um, umas pedrinhas, né? A gente vai tirar essas pedrinhas, vamos deixar aqui no cantinho e nós vamos utilizar ela. Dá para vocês ver aqui, ó, como que tá essa terra. Então dá para você ver aqui, ó, como que tá essa terra aqui e como está essa aqui, ó. Olha a diferença. Essa já está pronta, enriquecida e essa está cansada. É uma terra cansada, uma terra que já foi consumida os seus nutrientes. E o que, é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retirar né, essa terra aqui do lado, até nós alcançar as primeiras raízes dessa planta. Pronto! Aqui ó dá para vocês verem. Né, que nós já conseguimos atingir aqui as primeiras raízes dessa planta agora o que é que nós vamos fazer dá para vocês ver né, novamente aqui a terra que tava e a terra que nós vamos utilizar o que, é que nós vamos fazer primeira coisa nós vamos colocar aqui duas colheres de bocache uma de um lado aqui uma do outro lado aqui para esse bocache ficar bem próximo, né, já das raízes. Agora nós vamos completar aqui com a nossa terra vegetal. Vamos dar, né, um apertozinho aqui nessa terra com um, um pauzinho. Você vai dar uma leve, né, acomodada aqui nessa terra, uma vez que nós nem também tanto atingimos as raízes dessa planta. Então, pessoal, pronto, está aqui. Né, a nossa planta com, novo, com, a nova, com o novo substrato, com a nova terra, já adubada aí com o nosso bocache. Então, é muito simples para você dar né, manutenção, que voltamos às nossas pedrinhas. É simples para você dar manutenção na sua planta, você não agrediu ela, você não ela não vai murchar, você não precisa nem de manter ela na sombra, você simplesmente aqui vai regar e pode voltar ela para o mesmo local e ela vai estar aqui com um novo substrato, com adubação bocacha aqui para poder fortalecer sua planta e a sua planta está 100% aqui renovada, beleza? Então galera, se você gostou dessa dica não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber novas dicas como essa. Não esquece também de clicar no sininho para toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você ser o primeiro a receber as notificações. E não esquece também de deixar seu like, galera. Tchau, tchau!